Fala pessoal, voltamos aqui com o um terceiro episódio de Bennis. É, a gente recebeu algumas dicas de vocês, mesmo a gente tendo começado melhor nessa, nesse episódio, a gente vai tentar corrigir aqui, é, a gente pecou em algumas coisas de alimento, achando que ficamos ali com o estoque de lenha abaixo, vou até setar aqui, ó. vamos colocar 300 aqui para ver se a gente consegue passar. É, pam, pam. pam só tá com isso aqui mesmo né? eu vou colocar outro tipo de comida é, sementes mesmo ou frutas que é catar? só é cata na floresta as coisas é isso acho que é uma das melhores coisas para dar comida rápido a gente vai estar tá fazendo isso vou até ver aqui onde é que eu vou colocar isso afinal, né? a gente tá meio sem floresta aqui, já decepamos tudo acho que aqui dá para colocar é não, acho que vai ficar melhor aqui em cima Pra tá passagem aqui Mas vamos dar um play aqui é, Pessoal, o recurso tá baixo Vou mandar dar uma limpa aqui hum, Deixa eu ver Linha até que tem Eu tô precisando mais de pedra, cara Pedra tem aqui Vou mandar ele pegar pedra ali é, dan, dan, dan. Parará. Aí o seguinte As reservas de lente estão baixas Coloquei já dois Dois lenhadores Agora vamos nos preocupar com a comida primeira parte de peixe Que é muito simples Eu tava nubando, nubando, nubando muito aqui Vamos colocar os peixinhos aqui Vamos pescar Coisa pouca pra construir. É, os caçadores eu não. Ah aqui, ó, tá aqui os, os viadinho. Tem alguma coisa pra cá, não sei se não lembro se eu coloquei não, né? Eu não tô vendo caça. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte: já que a caça tá aqui, eu vou colocar o guarda-florestal aqui. E aqui eu vou colocar as sementes. Que eu vou por aqui. Acho que a gente já tem aí. Reduzir isso numa de construtores aqui, vamos botar 5 aqui, deixar 3 trabalhando, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer. Vamos ver, trabalho é que não falta, pelo amor de Deus. Eu tinha vacilado, não coloquei o carinha para replantar as coisas, ele deve replantar essa área aqui, aí a gente já bota a caça por aqui também, a caça está rodando por aqui ó, então vai dar uma coisa melhor aí. A água tem um ali, mas eu vi um negócio de incêndio, esse cara que vai buscar água lá e volte, se aumentar a população aqui eu vou colocar outra coisa de água. Lenha já deu uma subida A caça também tem a questão dos casacos Quando ele caça ele já automaticamente A pele já vem fazer casaco Mas eu também não tenho herborista Que é outro problema Eu acho que aqui dá pra colocar o herborista aqui né O aqui acho que agora a gente assim. Ah, Isso aqui é muito gente. Se acabar aquelas ferramentas ali, pessoal, é, é coisa de complicar o jogo da gente mesmo. O jogo fica lento, é, um, é uma situação feia. É... Já temos aqui coisas encaminhadas só o caçador que realmente eu não coloquei né tá a pesca acho que dá para colocar o caçador ali velho perto aqui do, do da paradinha de, de fruta eu tô vendo aqui as caças eu vou colocar por aqui é dele coloca aqui ó pa vamos ó, então deixar aí Então, tá, agora eu acho que a gente pode dar uma aceleradinha porque tem comida, tem tudo ali para também o vídeo não ficar, ficar uma coisa monótona, né? Vamos dar uma aceleradinha aqui só para ver as coisas acontecerem. Aqui já está subindo, aqui está subindo. É, o pessoal está sendo sábio, está passando por aqui. Pedra tá alto. Vou botar só uma coleta de madeira aqui pra não... Essa região aqui da cidade. Dar uma limpa nela, né? É interessante. Lenta se mantendo baixo, mas tá ali. Ferro tá alto. Então quando começar o ferreiro vai ter pelo menos que trabalhar. A gente vai setar aqui também, tipo, 30 ferramentas. Ele vai produzir 30, vai parar e vai ajudar a galera em outra coisa. Isso é muito, essa dica foi muito válida, velho. Nosso estoque tá tranquilo, tem um estoque grande pra caralho. Uh, aqui, opa, já temos aqui. Guarda florestal, meu amigo, mas eu vou colocar só dois aí, viu? Quatro também é demais. Pescador, vamos botar dois. Não tem muita gente para esbanjar não, amigo. Opa, vamos começar a colheita tá aí, hein? Crianças, vamos virar adultos, por favor. A gente tá precisando. Vamos dar uma desacelerada aqui. Ver o que é que aconteceu. A construção tem muita, estão pedindo 10 construtores. O agricultor aqui agora é muito importante vou botar 3 aqui e vou botar 6 aqui, eu quero agricultor, quero... Oh, só que o herborista terminou cara, vamos botar 2 aqui, 6 aqui vou botar 1 um herborista, então o herborista vamos manter 50 ervas por enquanto, depois a gente aumenta para 100 o cara também quer começar na ignorância. Cortar não, é só plantar por enquanto. Saúde da galera, caiu um pouco. também tem Pouco agasalho, quase nada de agasalho. Ferramenta já estou trabalhando nisso, aqui opa ganhou mais um aqui. Vamos botar para construtor. Oh, é uma dica que eu não sei se é válida é de não colocar as casas tão juntas. Tipo eu posso começar um outro vilarejo aqui. Ó. Beira do mar. Beira do mar dois pronto. Bota ali mais afastado. Não sei até que ponto é válida essa dica, mas fica aí. Ah, já temos aqui outra coisa pronta que é o de, o de coletor aqui, né? Vamos tirar um daqui, botar um aqui. É, três construtores, tá, tá tudo na metade, então precisando mesmo que as criancinhas aí ajude a gente, né? Pô, gastou uma pedra doidada, vamos botar a coleta aqui. Coletar pedra aqui. Que é ferro. Pedra aqui. Tronco tá nula. Botei pra coletar aqui, mas. Colher árvores. Ah, será que é porque eu desmarquei o infeliz aqui? Todo mundo parou de.. É isso, que violência. É, então Opa, ferreiro pronto também aí, Que agora ele vai precisar de gente O que mais tem aqui Agricultor, vamos jogar pro ferreiro Que aqui é importantíssimo E ainda vai ter o caçador Que vai vir aí Tá quase pronto Mas aí também o construtor vai Eu vou reduzir a velocidade Só vai ter as casas ali, não tem agonia Nenhuma para casa não Aqui pode ficar pronto Bem, pelo menos as dicas que me deram Já estão todas aqui em prática O guarda florestal já está replantando Pescador aqui com outro tipo de alimento o pessoal já está plantando aqui de boa Coletores de fruta E vamos ter o caçador Acredito que a gente consiga uma quantidade de comida boa O problema é que a gente está com muita criança ah, Um aqui se tornou adulto Foi aquele que eu Botei aqui para ferreiro. Eu tá sem ter o que fazer o que, meu filho? O que mais. Há um cidadão sem trabalho. Pelo amor de Deus, é porque mais tem o que fazer. Acredito que é um bom recomeço aqui, ó. Lenha já subiu uma quantidade absurdamente. Vamos ver aqui se o pessoal tá... Pega essa porra dessas árvores tudo aí, velho. Não sei por que ele só tá contando ou não tá contando as árvores daqui. Depois eu vou meter uma ponte aqui. Cara, eu tenho que fazer essa paradinha aí. Opa, chegou aqui. Caçador. Vamos botar um construtor, e dois caçador. Reserva é, de tronco estão baixa, mas a linha está alto só, pra, só vai atrapalhar realmente a construção. Então não é um problema dos tão sérios não. Como é que estão as colheitas? Como é que tá aqui? Já está colhendo ou está plantando? Não, tá plantando ainda. Tá plantando ainda. Por isso que tá comida demorando aqui agora. E os carinha da semente aqui, cadê? Só tem um, é? Caraca, só tem um, velho. Eu vou preferir deixar um pescador, e vou botar dois coletores. Ah, um lenhador aqui, um, pô. Vai para agricultor, 5 é que não, pescador, né? Que eu tirei aqui. Pronto, acho que aqui agora vai ficar balanceado. Alguma criança tomatina aí, a gente e 53-54 até que tá tá indo legal. Vamos dar uma adiantada só para a gente ver o resultado das ações que a gente teve, se vai se vão funcionar. E aí, sessenta e quatro. Estamos no verão, ainda tem o outono inteiro. Acho que Precisava criancinha aí para fazer uma graça, né, cara? 10 crianças, pô. É muita criança, tá doido? Comida pelo menos já voltou a subir. Que é interessante. Assim aqui, ó. Ferreiro, não precisa 50, meu amigo. Se quiser 30, tá de boa. Aqui é o que eu falei, ó. Ele parou, porque a gente tem 300 de, de lenha já armazenada. Hum. É, pelo menos a estrutura funcionou. Acho que para o terceiro episódio aqui a gente já, já deu uma mudada legal. Vamos ver aí no quarto episódio o resultado disso. Quando chegar o inverno, se vai dar certo. E se tiverem mais alguma dica, pode mandar para gente, pessoal. Falou aí, até a próxima.